Oi, gente, tudo bem? Aqui de novo, Érica Caramelo, direto da GDC em São Francisco. Do meu lado, Diogo César, diretor criativo da Big Studios. Tudo bem, Diogo Tudo bem, Eric, você? Tudo jóia. Legal que você tenha Games na GDC, é... ver Brasilzão aqui Se encontrar aqui, aqui né, né? Encontrar. depois de tanto tempo, né? Quem sabe agora no próximo Big também, né? A gente Sim, se encontra certeza, novamente. Certeza. E aí, como é que está sendo o trabalho aí esses dias aqui na área business da GDC? Está sendo ótimo. A gente veio esse ano com três pessoas. Estou é, aqui com o nosso CEO e nosso Head de Tecnologia. A gente tem vindo praticamente todo ano na GDC é, ver o que está rolando. Assim, eu, eu foco muito em assistir as palestras para ter insights sobre é né, que, que possa melhorar o nosso trabalho, que pode levar algum